Só porque a gente está fazendo propaganda para Himalaya Himalaia. Água natural? De graça. A Himalaia, vocês podiam me patrocinar, né? Da onde que é a Himalaia? Porra, de São Pedro? Porra. Oi, sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, o que, que nós vamos trabalhar? Com a função filtro. Então, para você que já acompanhou o vídeo da semana passada, viu uma função nova que é classificar, essa é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de classificar, nós vamos fazer o quê? Filtrar. Muito bem. Então, se você ficou curioso, sobreviva aí a vinheta e depois ao é vídeo de mais ou menos uns 5 minutos, que eu acho que é o que vai dar. Beleza? Então, toca a vinheta, meu caro Zerati. Zerati. <risos> Então, o que nós vamos fazer? A função filtro como está aí na thumb que te trouxe até aqui. Então o que a função filtro ela faz Juliana? Ela filtra. Então quando você filtra, imagina o processo de filtragem você tem um monte de merda e você filtra a merda que você quer é basicamente isso que a função filtro faz. Aí, botão, mas eu sei colocar filtro, eu também sei colocar filtro quem mexe com Excel também sabe pôr filtro é só você clicar no negocinho. Então se eu quisesse colocar um filtro nesta planilha, o que eu ia fazer Ju? Basicamente eu ia vir aqui, não precisa a selecionar, tá? Não precisa fazer nada. Vou clicar aqui, ó. Dados, filtro, beleza? Ele colocou o filtro aqui e você pode simplesmente selecionar o que você quiser. Então assim, é uma ferramenta que nós temos. Então se você assistiu o vídeo passado, uma das coisas que eu frisei é que as novas funções né que tem aí disponível no Excel, na verdade elas fazem a mesma coisa que as ferramentas fazem, só que numa formato de função. Qual que é a vantagem disso? Imagine que durante a sua rotina de trabalho na sua planilha, você ia precisar filtrar determinados elementos. Então o que, que você ia fazer? Vem dados, filtrar o que você quer e conduzir o resto dos cálculos. Então, assim, provavelmente, se você quiser deixar isso automático, você ia ter que fazer uma macro em algum momento aí para o negócio ir lá, colocar o filtro e filtrar o valor que você quer. A nova função filtro, ela faz isso de forma automática para você, que é justamente o que nós vamos fazer agora. Como é que chama a função filtro, Juliana? Igual filtro. Vamos só colocar aqui, ó. filtra um intervalo ou uma matriz, tá vendo? Então se eu colocar aqui ó, igual filtro, eu tenho que selecionar a matriz que eu quero tenho que selecionar a matriz que eu quero. Então, quem que você quer selecionar, minha cara Juliana? Imagina aqui, Ju, que você quer filtrar apenas São Paulo e mostrar as cidades e as produtividades, beleza? Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui a função filtro. Então, o que que a função filtro faz? Ela filtra um intervalo, agora é importante, ela filtra um intervalo ou uma matriz. Então, você pode selecionar apenas um determinado intervalo, que estenda-se aí, sei lá, uma coluna, uma linha, ou a matriz como um todo. Então, vou colocar aqui, matriz. Quem que nós vamos filtrar? Você quer filtrar? Você quer puxar só o painel? Não. Se você quiser, você pode. Se você quiser puxar só o painel, você vai fazer o que? Vai selecionar só isso aqui. Mas no nosso caso aqui, imagine que eu quero puxar todas as informações, como se fosse um filtro mesmo. Então vou selecionar a minha matriz inteira, João. Preciso fixar? Não. Com o novo conceito de matriz dinâmica, não há necessidade de ficar filtrando, de ficar fixando essas porra. Então não precisa fixar, não filtrar, animal. eu tava falando de filtro, coisa. Beleza? Ponto e vírgula. E agora vem o ponto importante. Ju, quem que você quer incluir? Você não quer filtrar só São Paulo? Então note, deixa eu só pegar aqui a partir da 2 pra não dar merda, desculpa aí, a partir da 2, que você quer filtrar só São Paulo, não é? Então você concorda comigo que você quer usar o critério equivalente da B2 até a B39? Então note, você vai filtrar toda a sua matriz utilizando o conjunto de B2 até a B39, mas quem? Incluindo quem? Só São Paulo. É aqui que vem um ponto importante, olha que bacana. Então esse incluir, né, o se vazia ali não é um critério. Você utilizar nas outras soma C, você sempre colocava assim, ó, intervalo de soma, intervalo de critério, critério. Não era isso que a gente fazia? Intervalo de contagem, critério, critério. Então você sempre colocava o intervalo que você usava, o intervalo de critério e o critério. Nesse caso aqui, ó você vai colocar o critério dentro da função automática. Como? Igual. Vou colocar aqui, ó abre aspas São Paulo, porque eu estou trabalhando com valor. Ponto e vírgula. Esse C vazia, por enquanto, eu não vou utilizar. tá Vou deixar assim na sequência de explicação que a gente trabalha. E vou fechar e vou dar o enter. A hora que aparecer, vai acontecer o queijo Ju? Olha lá que bacana. Está filtrado simplesmente o estado de São Paulo. Olha que legal. Ah, botão, mas agora eu quero Goiás. Você entra dentro da função e troca aqui São Paulo por Goiás. Então dá para ficar fazendo desse jeito? Dá. Olha lá que legal. Se eu der o um Enter, ó. O conceito de matriz dinâmica, automaticamente ele expande e retrai. Dá para fazer isso nas versões anteriores, como a gente já falou aqui? Dá. Mas você ia ficar fazendo um bocadinho de fórmula e um desloque dentro de outra coisa e por aí vai. Uma forma de se otimizar isso daqui é assim como eu fiz ali na no vídeo da semana passada que foi o do classificar, você colocar aqui uma, é, como eu posso dizer? Você colocar aqui uma, uma validação de dados com as listas com os estados que nós temos. Então vamos colocar aqui ó: estados ou unidades da federação e vou colocar aqui os estados que nós temos, que são esses daqui. Deu um monte de jeito de fazer isso, tá, moçada? Eu vou colocar só aqui, ó. Vamos lá. Qual estado nós temos, Juliana? São Paulo, Paraná, Goiás, Minas, MS, se ver se fartou algum. Nego que banja de Excel deve querer matar a Vou dar um ok. Olha lá que bacana, ó. Então aqui nós temos os estados. Se você vir aqui, se você vir aqui e colocar igual a esta célula. Olha que bacana. Por que, que deu erro, inclusive um erro novo cálculo? Porque você não tem nada selecionado. À medida que você vai selecionando aqui, ó, automaticamente ele vai alterando as informações. Então note como a função dinâmica ajuda muito a produtividade, tá? E só para colocar ali dentro da validação de dados dá para colocar o um negócio automático também. Só que eu vou fazer isso em vídeos futuros para ter pauta para fazer. Basicamente a função filtrar é isso. Então ela faz a mesma coisa que o filtro, só que em vez de você fazer isso por função, por ferramenta, desculpa, você faz isso diretamente por Função, Então você consegue automatizar a sua planilha cada vez mais sem precisar ficar clicando nas ferramentas. Só para a gente voltar aqui, ó, eu vou voltar aqui antes para de novo eu cliquei errado. Até eu me acostumar com essa bosta vai ser duro. Eu vou colocar aqui, ó, igual São Paulo, tá vendo, Ju? Apareceu. E se eu colocasse igual a Amazonas, não ia aparecer porque eu tenho alguns estados aqui do Amazonas? Não. Mas vamos supor que eu venho aqui na minha função e coloco igual a M. O que, que vai aparecer na minha função ali? Tá vendo aqui, queridos? Tá vendo que eu coloquei igual a M? O que, que vai aparecer? Vai aparecer essa bosta desse negócio, hashtag calc, que é o um novo erro que o Excel tem. Ou seja, ele está dando erro de cálculo, a matriz está vazia. É por isso que, se você observar aqui depois do ponto e vírgula, tá vendo aqui, ó, que tinha aquela. Opção C vazia. O que, que é essa opção C vazia? Para não dar esta merda deste erro de calque, você pode colocar alguma coisa que você queira para aparecer quando o cara selecionou que não tem. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, não tem. Olha que beleza de explicação, não? Não tem. E vou dar o um Enter. Olha lá que bacana. Ó. Então ele não fica aparecendo mais o erro, né? Ele dá uma opção. É como se você tivesse um se erro, por exemplo, na sua função. E esta basicamente foi a ferramenta do filtrar bastante simples e que vai otimizar a sua rotina de trabalho, espero eu. Acabou. Então então é isso, já que Juliana falou que tá bom, esta foi a função filtrar, uma nova função aí do pacote Office 365, que caso você já tenha, ele já está disponível aí para você utilizar. Lembrando de todos os cuidados que você precisa ter, como versões compatíveis e de, de usuários, com que você eventualmente vai compartilhar esta planilha, tá bom? Então é isso, se você gostou, está aí os mecanismos para dar like, dar dislike, falei chique agora, né? O sino para você ativar as notificações, caso eu queira receber aí os nossos conteúdos, e é isso, não deixem de deixar comentários, principalmente sugerindo o vídeo, porque está extremamente foda arrumar conteúdo semanal para trazer para vossas senhorias. Muito obrigado a todos.